Este erro fatal está prejudicando você e muitos outros motoristas. Fala aí Drivers, se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo já fazem dois anos e hoje eu quero puxar um pouquinho a sua orelha com esse fato que está prejudicando muito você e vários outros motoristas que trabalham corretamente nos aplicativos. Mas antes de continuarmos, confira aí se sua inscrição está ativa, se você ativou o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, porque assim você não perde nada de novo que eu trago aqui no canal do YouTube, beleza? Se inscreveu? Então vamos lá! Pensa comigo aí, você sendo um passageiro de aplicativo, o que você espera? Bom, eu particularmente espero que o motorista me leve com conforto e segurança até o meu destino. E é isso que grande parte dos passageiros também querem. O problema é que nem sempre isso acontece. Pois é. E eu sei que tem passageiros que nem merecem um bom dia. Eu já peguei vários que olha só o pai. Mas pensar que todos os passageiros são farinhas do mesmo saco é um grande erro. Afinal, são eles que pagam as nossas contas, ele que paga ali no aplicativo a gente recebe sendo autônomos e assim a gente consegue quitar as nossas dívidas. E não prestar um bom atendimento é o que está fazendo eu, você e muitos outros não terem corridas nos aplicativos. E eu já vou te explicar o porquê. Quando você destrata um cliente, ele deixa de utilizar aquele serviço com medo que aconteça novamente. Não. E eu acredito que você também pensa da mesma forma. Eu acredito que quando você vai contratar um serviço, se por um acaso acontecer qualquer tipo de problema, você nunca mais vai querer contratar aquele serviço. Tá. Eu sei também que vai ter aquelas pessoas que pensam: ah, a tarifa é baixa. Então, para que eu vou tratar uma pessoa bem? Para que eu vou fazer? Para que eu vou prestar um serviço bom? Se a pessoa já está pagando pouco, então vou receber pouco. E a culpa não é dos passageiros, e sim dos aplicativos. O passageiro em si não tem culpa das tarifas estarem baixas. E você não deve descontar essa frustração em cima dos passageiros, pois aquele cliente que poderia usar frequentemente o serviço por ser bem executado, ter uma boa referência, acaba deixando de utilizar o serviço devido aos maus motoristas que hoje tem na plataforma. E se você hoje trata seus passageiros mal, reflita um pouco. Olha só um exemplo que aconteceu comigo ontem mesmo. Eu fui com a minha esposa aqui no Shopping Taquera comprar umas toalhinhas que ela precisa do trabalho dela. E o que a gente fez? A gente foi lá e chamou o Uber. Também já estava cansado de dirigir fui lá e chamei um carro pelo aplicativo. Aí beleza, chamei lá o primeiro motorista que apareceu ali, ele tinha nota 4.94. Assim que a gente entrou dentro do carro, o cara foi super simpático, deu um boa tarde ali bacana pra gente. Perguntou se queria o ar condicionado ligado ou a rádio desligada. Foi conversando com a gente a viagem toda. Eu perguntei ainda para ele, olha amigo, tá fraco as corridas aí, como é que tá? Ele falou que tava tocando uma atrás da outra, ele falou que não tem problema nenhum rodar com os aplicativos, ele até tem um bom rendimento. E eu já vi que aquele motorista era um motorista acima da média, por mais que ele não tinha água, bala, ele não tinha nada dentro do carro. Mas só por ele ter oferecido, perguntado a rota do GPS, como eu queria que ele dirigisse e tudo mais, já fez uma grande diferença. Assim que a gente chegou no shopping, ele disse que foi um prazer atender a gente, que já fez uma grande diferença. E por isso eu dei 5 estrelas para ele, mais uma gorjeta. Aí beleza, a gente fez o que tinha que fazer no shopping, fui chamar o aplicativo novamente e vem o um motorista 4.78. Eu olhei assim, e falei, putz, eu acho que vai dar B.O., mas eu vou fazer o teste. Assim que o motorista chegou, a gente entrou dentro do carro, confirmei o nome com ele e já era de noite e nem um boa noite ele deu. A gente entrou dentro do carro assim que eu fechei a porta, ele já acelerou com o carro, nem perguntou o endereço que eu ia, nem perguntou o meu nome praticamente, eu só perguntei o nome dele e falou que sim. E foi seguindo o caminho. Eu e minha esposa ficamos quietos, eu falei, poxa, vamos ver até onde vai essa corrida. Ele acelerava demais o carro Toda vez que parava no farol Ele já dava aquela arrancada com força Que a gente dava até aquele impulso pra trás Eu falei, eita meu pai, será que o cara tá fugindo da polícia? Fora que o carro ainda tava fazendo uns barulhos Aí eu só fiquei pensando, pô, agora eu entendi Porque a nota dele é baixa Devido a essa falta de cuidado ao prestar aquele atendimento Chegando no destino, a gente saiu do carro Ele também não falou nada E assim que minha esposa saiu, eu fechei a porta Ele já deu uma arrancada Eu falei, poxa, eu fui lá e avaliei ele com três estrelas eu não, não avalio nenhum motorista com abaixo de uma estrela, somente se eu vejo que alguém me avaliou mal, aí eu avalio também mal. <risos> não, agora imagina se fosse um passageiro que acabou de criar ali a conta no aplicativo, fez a primeira corrida e pega essa segunda situação que, que eu tive. Bom, já viu né, o passageiro nunca mais ia usar a plataforma, porque foi feito um mau atendimento ali no momento, então é por isso que eu peço a todos os motoristas que estão assistindo esse vídeo, que vocês prestem um bom atendimento, por mais que as tarifas sejam baixas, se você prestar um mau atendimento, menos passageiro vai ter na plataforma, mais motoristas vão entrando cada dia mais e vai fazendo com que os seus rendimentos diminuam e você vai acabar se tornando um motorista que só reclama e vamos ser sincero não custa nada dar um bom dia com um sorriso no rosto quando o passageiro entrar dentro do seu carro perguntar a rota de preferência do passageiro se ele quer o GPS, o que ele vai indicando o caminho perguntar se ele deseja o ar condicionado se o dia estiver muito quente se despedir do passageiro de uma forma educada, carinhosa fazendo com que o passageiro cada vez mais se sinta mais seguro e mais confortável usando os aplicativos de transporte. E por mais que o serviço seja barato, se um passageiro chegar no outro e falar que teve uma má experiência, cada dia mais vai ter menos corridas para todo mundo. E só para finalizar esse vídeo que eu creio que você já se conscientizou. Quando você é um motorista que tem nota abaixo de 4.70, cada dia mais você vai estar com a corda no pescoço porque nota baixa nos aplicativos causam exclusão. Então tenta melhorar um pouco seu atendimento, pois motoristas com nota alta, eles têm prioridade nas corridas, conforme eu já falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que fala como a Uber seleciona as corridas para os motoristas. Eu peguei essa informação da própria central no programa Voz do Parceiro e é muito interessante essa informação. E eu também quero deixar um outro ponto bem claro aqui, não é porque tem muitos motoristas na rua trabalhando e tudo mais, que é o motivo que está faltando corrida para você, e sim porque não tem passageiro suficiente para a quantidade de motoristas que hoje tem na rua, e os que utilizam, utilizam somente o necessário, não usam mais para lazer, não, devido a essa falta de qualidade no atendimento de vários motoristas Uber. Bom, este é um vídeo para conscientizar todos os motoristas. Se você gostou, já deixa aquele like aqui no vídeo. Se você não se inscreveu, eu estava esperando finalizar o vídeo para se inscrever. Então se inscreve aqui agora, essa é a hora. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e espero você também em um próximo vídeo. Um grande abraço, falou, tchau!